Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboHJTRD, e no vídeo de hoje eu trouxe mais um, uma marca, uma make aqui pro canal. A gente tem uma caixa inteira de produtos, e dessa vez eu decidi trazer uma marca nacional pra cá. Eu tô falando da Natura, Pish, que tem até produto caindo. <risos> Eu tô falando da Natura, tem muito produto aqui. Tem muita coisa que já tinha na minha coleção, mas tem muita coisa nova que eu comprei aqui pra testar, que eu não conhecia ainda. Então se você já gostou da ideia, já dá um like aí embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma publicação nova. E claro, continue assistindo. <risos> Mas sabe, eu queria falar pra vocês que eu fiz dois pedidos em duas vendedoras separadas e infelizmente na que eu pedi o primer ela não trouxe Então a gente vai pular direto pra base Pra base, hoje a gente vai testar a base líquida da linha Faces Essa aqui é a embalagem, ambas são na mesma cor, claro, 20 Que eu suponho que seja a minha cor, se eu não me engano esse aqui é o tom mais claro E cada um tem 20ml Vou vir espalhando com a Beauty Blender então, essa aqui é a cobertura de uma camada da base aplicada com a Beauty Blender A cobertura é bem bonita, mas eu confesso que eu achei ela muito leve Mas ao mesmo tempo essa base não me prometeu uma cobertura alta E também vamos lembrar que a esponjinha absorve muito produto Então eu vou fazer uma segunda camada usando o pincel dessa vez Essa é a segunda camada de base Eu tenho a sensação de que ela escureceu, ela deu uma leve oxidada por algum motivo E vamos para o segundo passo que agora é corretivo pra corretivo eu tenho esses dois modelos aqui esses aqui são os corretivos de alta cobertura da Natura, esses aqui são da linha aquarela, esse aqui eu tinha comprado primeiro, mas acabou ficando muito escuro pra mim, e esse aqui é o que eu comprei depois, essa aqui é a cor claro 20 e essa aqui é a cor castanho 20 pra não deixar de usar esse aqui, eu vou acabar usando ele como uma corzinha de contorno, ver se dá certo mas antes disso eu vou começar com a cor mais clara eu já ouvi falar muito bem mesmo desse corretivo na internet principalmente da cobertura, mas essa aqui que é a minha primeira vez usando, na verdade eu já usei esse aqui antes né, como eu falei pra vocês, eu comprei ele antes Mas vamos ver como é que ele performa aqui, realmente escondendo as minhas olheiras e tal Esse aqui é o corretivo claro aplicado, eu não vou nem dizer nada agora, eu vou dar a minha opinião só no final do vídeo Mas eu acho que vocês já sabem o que eu achei desse produto aqui né Vamos lá, continuando com o castanho 20 pra fazer um contorno no meu rosto Acho que esse contorno aqui vai acabar sendo mais quente do que normalmente eu faço Tá, beleza. Ficou um contorno meio bronzeado, né? Tá mais pra bronze do que pra contorno. Mas não tem problema. Eu gosto muito desse efeito. Parece que eu peguei sol. Vamos selar essa pele. Eu tenho esse pó aqui da tá linha Faces há muito tempo. Eu, infelizmente, não sei qual é o tom dele. Eu sei que eu ganhei ele, mas eu acabei nunca usando porque eu acho ele muito escuro pro meu rosto. Mas eu comprei um outro pó igual, só que no meu tom de pele. A natura envia um estojinho um refil pra você Vem com essa esponjinha aqui, mas eu confesso que eu não gosto dessas esponjas Então eu acho que eu vou começar selando as áreas claras Vou vir no um pincelzinho e vou fazendo o meu contorno com um pó Igualzinho, só que mais escuro Beleza, com a nossa pele estelada, vamos pra blush. Se eu não me engano, a Natura tem quatro tonalidades do blush da linha Natura Aquarela. Eu comprei três delas: esse aqui é o Bronze 47, esse é o Rosa 69 e esse aqui é o Coral 85. Fora essas três tonalidades, eu acho que a que tinha lá era o roxo, mas eu achei ele muito escuro pro meu tom de pele, então eu não comprei. Eu acho que hoje a minha vibe tá mais no Bronze 47, então eu vou escolher esse aqui. Pra falar a verdade, depois de ter aplicado o bronze, eu vou vir um pouquinho no rosa 69 E vou aplicar ele mais concentradinho, só em certas áreas Como por exemplo aqui nas bochechas e um pouquinho no nariz Beleza, com o blush aplicado nós vamos pra o iluminador Esse iluminador aqui vocês já viram no canal, porque eu gosto muito dele, já mostrei ele aqui várias vezes Esse aqui é o iluminador glow da linha Aquarela Ele reflete meio rosado, sabe? Não sei se eu, eu achei muito lindo Vou ver no meu pincel leque e vou aplicando Nos pontos altos do meu rosto Enfim, vamos pra sombra De sombra, na minha coleção eu já tinha Esse estojo aqui da Natura Aquarela Que é bem, bem antigo, vocês podem ver embalagem que tá toda arrebentadinha E eu resolvi comprar outras sombras da Natura, mais novas Esse aqui é o trio de sombras na cor Orange Cows Eu vou tentar pegar o máximo que eu puder Só esse laranjinho aqui E ir fazendo um esfumado Acima da minha pálpebra fixa Tá, beleza. Eu fiz o esfumado com esse tom de laranja aqui, desse pincel maior. Agora eu vou vir no pincel menor, nesse marrom aqui mais escurinho do cantinho, aprofundar esse esfumado aqui que eu fiz, só que só na parte externa do olho. E por último eu vou vir só nessa sombrinha aqui mais clara, aplicar ela aqui logo abaixo da minha sobrancelha. E por último, com o meu dedo mesmo, eu vou vir na sombra mais clarinha e aplicar em cima da minha pálpebra. Claro que vou vir num pincel pequenininho, que nesse marrom aqui E depois um laranja fazendo o esfumado da minha pálpebra inferior Vamos com um lápis de olho agora Esse aqui é o lápis para olhos preto da linha Natura Aquarela E para dar um impacto nos cílios, vou vir com a super máscara Tint para cílios da Natura Aquarela também Pra finalizar nós chegamos em batons Aqui tem muito batom novo que eu comprei Tem muito batom que eu já tinha na minha coleção Inclusive nem todos os da Natura estão aqui dentro dessa caixa Porque eu tenho muito... Acho que a coisa que eu mais tenho na minha coleção de maquiagem é batom Aqui tem alguns batons da linha Aquarela Esses são o vermelho, o vinho e o rosa Aqui nessa segunda fileira Todos esses tons são da linha Faces Todos os swatches esse aqui também é da linha Aquarela Ele, supostamente, era pra ser do mesmo tom que esse outro aqui Mas a versão líquida é mais vibrante, na minha opinião E pra finalizar, nós temos a nova linha Aquarela, só que bala, Que, na verdade, eu tinha comprado dois batons desses Mas, no momento, eu só tô achando esse tom aqui Que é o Coral E olhando toda essa paleta de cores, eu acho que as que mais combinariam seriam o vinho da linha Aquarela antiga Ou o Cookie Nude da linha Faces Eu acho que eu vou de Cookie Nude e esse aqui é o look completo Então gente, considerações finais Eu usei muita, muita coisa Então vamos logo do início Sobre a base, não me prometeu alta cobertura, então não vou tirar ponto por não ter me dado uma alta cobertura. É uma base boa, tem um cheiro muito agradável, eu não gosto de base que tem fragrância, e essa base aqui não tem fragrância, então o cheiro da fórmula não me incomoda. Eu achei que oxidou um pouco e algo que eu me incomodei foi que em ambas as minhas bases, lembrando que eu comprei com 12 vendedoras diferentes, vieram sem o lacre. Claro que você deve ter falado, já ah, não, você não já usou? assim, mas eu só usei um, entendeu? E as duas eram sem o lacre. Eu me sentiria mais confortável usando uma base lacrada. Em seguida nós temos os corretivos, lembrando que esse aqui é o Castanho 20 e esse aqui é o Claro 20 Vou tirar das embalagens para vocês verem Esses corretivos estão de parabéns, eu acho que esses aqui são um dos melhores corretivos nacionais que eu já usei O Castanho 20, infelizmente, eu só vou poder usar para bronzear o meu rosto Porque ele não é uma coisa suficiente para fazer um contorno Mas o Claro 20 definitivamente vai ser um corretivo que eu vou manter um dos meus favoritos da minha coleção Ele não secou instantaneamente, que é algo que eu não gosto em corretivo, eu gosto de ter tempo para trabalhar e pra deixar a transição do corretivo pra base bem feitinha Tenho cobertura alta, como vocês podem ver, não deixou uma textura estranha no meu rosto Então tá aprovadíssimo o corretivo da linha Aquarela Vamos passar para os pós da linha Faces. Eu achei esses pós um pouco prensados demais Se é que vocês me entendem Eu tive um pouquinho de dificuldade pra tirar o produto Do pen pra o pincel Mas, ainda assim, tirando o produto com o pincel Lembrando que eu não usei a esponjinha que veio, tá? Eu consegui tirar o produto E eles selaram a minha pele muito bem Vou manter ambos na minha coleção Porque esse aqui, na verdade, deu uma cor de contorno Que eu gostei, não ficou um contorno muito frio Não ficou muito quente Em seguida, vamos pra os blushes Eu amei os blushes que eu comprei Hoje eu usei as cores rosa-sessantil e o bronze 47 que são esses dois aqui, e eu também tenho esse coral 85 que eu já usei outras vezes fora da câmera, como muitos de vocês sabem, o meu blush favorito é o Fit Me A Minha Cara da Maybelline o pen dele é um pouco maior, que eu gostaria que usar a Natura fosse também, mas eu achei as embalagens da Natura muito, muito fofinhas, muito bonitinhas e eu amei a cor de todos esses blushes, esses três aqui definitivamente vou manter na minha coleção de iluminador, vocês que me acompanham aqui no canal já sabem que eu já tinha esse iluminador glow aqui da Natura da linha Aquarela, eu acho esse iluminador maravilhoso, ele não marca no meu rosto ele tem um brilho, de certa forma discreto mas que ainda é bonito, então eu gosto muito vou manter na minha coleção, comprei esse triozinho de sombras, esse aqui é na cor Orange cows o que eu posso falar? eu achei a cor do meio muito bonita no pen, mas infelizmente ela não transfere igualmente pra pé Achei que das três ela foi a mais resistente para sair do penzinho também. O marrom aqui foi a cor que saiu mais facilmente, foi a cor que mais se destacou inclusive na maquiagem. E essa cor aqui mais clara de todas, eu esperava que ela tivesse mais brilho. Além do que ele veio literalmente na mesma embalagem dos blushes. Não que seja um problema, linhas diferentes terem a mesma embalagem, mas é só porque eu esperava que o trio de sombras fosse um pouquinho maior do que de blush. Sobre o lápis de olho da Natura Aquarela, tá aprovadíssimo. Esse é um dos lápis que eu tenho que mais pigmentou. Como vocês podem ver, a minha linha d'água tá completamente preta. A ponta dele é macia, ele é fácil de apontar. Eu já precisei apontar ele antes de começar a gravar o vídeo. Gostei, compraria de novo. A Super Tint Máscara para Cílios, eu já tinha na minha coleção. Eu gosto muito da fórmula dessa máscara. Vocês sabem que eu não gosto de aplicador grande, mas apesar dela ter um aplicador grande, eu não sinto tanta dificuldade em aplicar ela nos meus olhos, porque porque ela é cônica, então o finalzinho dela é mais fino, então eu consigo chegar nos cantinhos dos meus olhos Uma coisa a se considerar também é que a textura dela é um pouco mais molhada em geral do que as outras máscaras Não que essa aqui seja líquida, ela é tão cremosa quanto as outras Mas ela é mais molhada, sabe? O fio dela E ela é muito cheirosinha também Quanto a batons, nós temos um monte aqui, inclusive eu já baguncei vários swatches então, o que que eu tenho pra dizer? Eu já testei todos os batons, os da linha Aquarela antigos que eu dei na minha coleção performam muito bem até hoje. Mas os batons da linha Faces têm cores muito bonitas, são bem diversificados. No entanto, elas não performam tão bem quanto a linha Aquarela. No entanto, os batons da linha Faces são muito baratos, então compensam muito. Eu gosto muito dos batons. Esse cookie Nude que eu tô usando aqui, inclusive, foi o primeiro da linha Faces que eu adquiri. Antes eu só tinha os a linha Aquarela antiga e acabei comprando os da nova quando eu fui comprar os da linha Faces também. Mas a minha dica é, é se você quiser testar vários batons, Tons, compre os alinhos fáciles, porque eles são bem diversificados e eles são muito baratos. Os alinhos aquarelas são pouca coisa, mais caros, mas tá melhor, então vai de você. Conclusões: em algum produto aqui que eu não usaria novamente, eu acredito que talvez a sombra. Eu tava com maiores expectativas. Esse olho aqui definitivamente não ficou um olho feio. Se você é o tipo de usuário que gosta de uma maquiagem mais discreta, de uma maquiagem mais clássica, com certeza você vai conseguir fazer um trabalho que satisfaça com essa sombra aqui. Mas o que eu mais amei, amei, amei aqui, 100% que eu Vou manter na minha coleção por muito tempo ainda. Com certeza são os lápis, os corretivos, os blushes, ai calma aí, e os batons, principalmente os da linha aquarela foram o, o que eu mais amei de tudo que eu testei hoje aqui, em especial o corretivo, é sério, foi o que eu mais amei o que eu não amei mesmo foram as sombras ah sim, e o que eu amei muito também foi a máscara de cílios, que eu já tinha na minha coleção mas eu não testava muito por conta do aplicador até eu gravar esse vídeo e usar novamente e ver o tanto que eu gosto dela mas enfim gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado comenta aí embaixo se vocês já testou algum desses produtos. Não esquece de avaliar esse vídeo dando um like nele também. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. E de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma publicação nova. Eu posto vídeos duas vezes na semana por aqui, mas enquanto eu não estou postando, eu tô lá no meu Instagram e no meu Twitter, ambos em arroba.gaiajtrd. Eu posto muita dica de maquiagem no Instagram, posto mini-tutoriais, posto vídeos, posto vários stories falando sobre maquiagem também. Então não deixe de me seguir lá no Instagram, é em arroba.gaiajtrd, e compartilhe o canal com outras pessoas. No mais, eu acho que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, e esse foi o vídeo de hoje. See you!